Apareceu, então eu apareci? É isso? Tá querendo virar o jogo? Vamos assumir suas próprias responsabilidades? Madame <risos> Pau do pau, vídeo mais esperado também por todas nós. Cara, que dia que é hoje a gente está semanas desesperados para abrir essas caixinhas. Ele ganha pelo menos um presente. <risos> Pelo menos um a gente ganha, tá? Tá bom, queridas. Tá bom, queridas. E esses recebidinhos não vai ter aquela palhaçada das contas, porque a gente já sabe que todo mês mundo conta. Não precisa ficar fazendo todo vídeo, né? Já sabemos. É tudo igual, gente. Vamos ao interessa. Que legal! Ai, que legal. Prazer. Olha que legal. Não ah, vai, não vai. É Gente, a gente recebeu almofadas térmicas pra relaxamento, anti-estresse, blá, blá, blá, blá, blá. Gente, olha que fofo! Ai, que grava. E combina com a sua tatuagem. Ai, olha é. é. Esse teros... aqui, gente, é com ervas. Que que tá escrito Boa. aqui, ó. Linhaça, camomila e alecrim. Qual é essa? essa aqui, as duas são iguais? Essa é só linhaça e camomila de olho. Gente, isso é muito gostoso pra dormir, pra acalmar o rosto. Quem que foi que mandou? Quem que foi que mandou? Arma ah, despertes, almofadas térmicas. Quem é esse? Mas o que pessoa é conhece? É minha mãe. <risos> ela não pra você. <risos> um lá, Aqui, meu bilhete! Ela é o um beijo da. Minha mãe foi o beijo ela da Xuxa desde que eu sou criança. Ai, gente, gente do passado, ela é muito fofa. Em vez de recebidinho pra você, contendo duas almofadas térmicas aromatizadas em dois modelos. O modelo máscara, que é com sementes de linhaça e erva de camomila, que pode ser aquecida dois minutos no microondas e ficará aquecida por 40 minutos. Potencializando o aroma da erva, excelente fadu de cabeça estresse no zite e colocando por uma hora dentro do plástico. Que é isso aqui mesmo. Uhum. Uma hora na embalagem plástica, no freezer, ah, depois é não congelará e ela, ficará, ela ficará, ficará gelada por 30 minutos. Deve ser muito gostoso pra relaxamento do é Excelente para preparado de maquiagem, amigos de oleiras e combate também estresse. Esse aqui, esse modelo aqui, é modelo pra lombar, joelho, abdômen ou qualquer outro lugar do corpo com tensão muscular provocando alívio, relaxamento bem saco. Gente… Espero que você aproveite bastante esses produtos e tenha muito sucesso na sua vida. Um grande beijo, Vânia Pita. Oh, okay. Ai, oh, eu tô tão passado! Oh, oh, eu tô beijo. tão feliz! A vai pôr. Isso é uma A vai pôr a mamãe, empreendedora, Ai, linda! Ai, que maravilha! Fiquei tão feliz! Linda Ai, isso é uma coisa que eu não ah! Já vai ter vídeo semana que vem. Já vai ter vídeo semana que vem. Ai, gente. Dona Big! Ai, ah, eu quero testar agora. Ai, testa, mas assim, ah. eu não vou testar nas minhas mãos hoje. Você é fez? Tá nova sua amanhã? Tá nova, eu tenho trabalho de ser amanhã. Ah, não, eu vou passar lá no então. <risos> como eu adoro! <risos> <esse> <risos> como eu adoro! <risos> Contei a história do Quando o homem pisou na lua. <risos> Um homem pisou na Lua há 50 anos atrás. É uma coleção baseada nas coisas tecnológicas da Valt. Vamos, Babado. Vamos Babado. Metálico. Supernova. Super metálico. supernova. Super Nossa, que baba, mostra lá. Cor mesmo. Passo. Metálico é um azul com glitter. Adoro tipo um azul bique, mas só que mais, um mais o com mais legal, com glitter, glitter. Genial, genial. Gente, um prata metálico, super platinada, você garota. Viu? Olha você aqui. Olha, esse aqui, prata glitter. Esse aqui é tipo um top coat. Ai, eu adoro É, só pra esse... passar esse... em cima dos esmaltes. Eu amo, né? que eles estão os olhos É. Olha essa cor que eu tô apaixonada. peguei sem querer, Azul. mas eu amo! Esse azulzinho ai, claro. Ai, é eu ótimo. O retro né? Picard. Picard. Cremoso. Olha tá Olha o a Nabi que mandou prazer. Branco! Que eu tô usando da Big Polar, cremada. Ai, adoro coisa polar. Adoro. Olá. O que é você? Eu aqui que é ia tocar desculpa. Ai, é o meu, gente. Isso aqui é o meu. É o básico dela mesmo. É o meu é esmalte de todo dia. Veio mais um ninho. Você <risos> que não, quer, não quer demais, um nimbinho. O nimbinho não quer demais, pra uma azulzinha, Agora tá. Olha só que fazer umas junções de coisas. Tem mais um aqui que é clássico. Cadê? Cadê? É um clássico. Cadê? Gente. O vermelhão. Esse errado. aqui é o Titã. Titã é cremoso, Titã. Maravilhosa cor Gente, essa é a nossa coleção Nova da Big Universal Toda a não é fraca, meu bem. E eu tô percebendo aqui, eu não sei, né, gente. Eu, quando pego roupa, quando pego coisa com cor, é sempre a mesma coisa. Eu consigo ver umas combinações muito boas aqui entre eles, sabe? Hum. Esse azulão com Ai, um adoro, branco. Adoro, adoro, e um glitterzinho por eu cima. Adoro. Passa, mas eu acho que merece um vídeo com unhas melhores. Não, mas vamos fazer sabe, pelo menos o teste. O povo ver, né, um em cada dedo. Igual aquela outra vez, faz uma dancinha, acabou a brincadeira. E a gente pode fazer um outro vídeo de... Vai, como fazer? De tutorial. Meio eu Certo. Exatamente. Se de decorações nas nossas formas unhas. Bora! Ó, hoje vai ser Roots, hein? Sem palitinhos de laranjeira. Só pra é. ver a cor, assim. É, é só ó, pá, pimba na cor Olha, gente, uma passada já. Uma só. Uma só. Uma passada só é babado. Tá, assim, esse preto forte. <risos> Eu amei essa cor. Essa precisa de duas camadas, mas é uma cor maravilhosa. Muito queridinha mesmo. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Fica um nude... Fica um nude brilhante. nude brilhante. Eu adoro isso. Unha vazia, só com brilho, adoro. Olha. Uma bem lindeza mesmo. Com uma graça também super flotinada. Tô louco a ver como é que esse tom de branco. Vai ah, puxar. Não, não sei se vai ser igual o preto, que você passa uma mão e já resolveu ouvir. O branco nunca, fala, nunca tem esse efeito, é mas… mais é. Nossa, esse vermelho é… Aff. Eu tô apaixonado por Aff. essa cor. Afirmar esse vermelho… Puxado. É, é, é o vermelho lindo, é aquele vermelho que toda mulher tem que ter mesmo. Mas pra criança que ainda não pode pintar a unha, ah, sabe? Cor, <risos> ó, passa só um glitterzinho na bebê, na menininha. <risos> Não, bebê não, bebê. com o do bebê. Pensando oh. é só... em que coleção linda! Parabéns, Big Universo! De verdade, olha! Dona Big! O canal tá com tudo! Valeu, Dona Big! Incrível mesmo, cara! Dona Big, amamos, viu! Corral tem é a farmácia mais próxima de hoje! E adquirindo toda a coleção! Lembrando! Tá babado. Lembrando que esses recebidos ninguém pode nem a gente, gente! É só os presentes mesmo que a gente ama! São mimos que nos dão! Gente que gosta de vocês! Pessoas queridas com a gente! Né? Ai, estamos bombados! Como todo vídeo, não se esqueça… Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, bebê! Se, se assistiu esse, ainda não inscreveu? <risos> ai, será? Assiste mais um. Assiste mais um. Eu tenho certeza que você vai se inscrever no segundo. Se não se inscrever no segundo, assiste mais um. Não esqueça do soquinho do like. <risos> soquinho da Isa. Dá um like <risos> aí, nossa, gente. Salve, gente. Dá um like nesse caralho, que a gente adora. Curtam a gente, compartilhem, por favor, comentem. O editor coloca as redes sociais do canal, no canal Instagram, do Facebook? Isso. Olha, então canal, é canal As Ursa. No Instagram e no Facebook. E, e as pessoais nossas, né, gente. Que a gente agora tá assim, sempre coloca. Tem fazer. Faz tempo que a gente faz isso, Sim, né? né? E é Ai, isso, gente, né? foi muito gostoso os Rezibidinhos do mês. Obrigado por vocês estarem com a gente. E até o próximo domingo, né, querida? Fique bem e arrasem.